Aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, então com essa onda de lives de streaming, muita gente procura aí um microfone USB e fica confuso na hora de escolher esse microfone. Principalmente se encontra no mercado microfones como este aqui, o Blue Snowball Ice, e também o filho mais novo da família da HyperX, o HyperX SoloCast. Então existe uma dúvida grande sobre qual é o melhor, se é o HyperX SoloCast ou o Blue Snowball Ice e é por isso que hoje eu estou trazendo para você esse comparativo entre esses dois microfones para que você possa saber qual aquele que é mais adequado ao tipo de trabalho que você quer fazer que tipo de áudio você quer gravar antes de começar o comparativo eu vou lembrar vocês que eu já fiz review completo desses dois microfones eu já fiz o review do Blue Snowball Ice e também já fiz o review do HyperX SoloCast eu vou deixar nos cards no decorrer desse vídeo e também na descrição os links para os reviews completos desses microfones. Portanto, nesse comparativo que nós vamos fazer aqui agora, vamos seguir aquela nossa linha dos comparativos, colocando os microfones lado a lado, vendo as principais diferenças que tem entre eles, e em seguida, vamos fazer o nosso famoso teste de áudio, comparando o áudio do Blue Snowball Ice com o teste de áudio do HyperX SoloCast. Então, sem ficar enrolando, vamos direto então ao lado a lado desses dois microfones e em seguida nós podemos passar para os testes de áudio. Vamos lá! Muito bem, olhando os microfones aí um do lado do outro, dá para perceber que a principal diferença já começa pelo formato, né? Nós temos o Blue Snowball com esse formato redondo dele, ele parece aí uma bola de golfe ou uma bola de futebol de salão pequena e do outro lado você tem o HyperX SoloCast que é um microfone pequeno é um pouquinho menor e é do formato do microfone tradicional. Ambos os microfones são microfones do padrão USB eles possuem aí o padrão de captação cardioide são microfones condensadores olhando na parte de qualidade construtiva tanto o Blue Snowball Ice quanto o HyperX SoloCast tem uma boa qualidade dentro do padrão apresentado dentro da faixa de preço deles já olhando ali pela frente você vai perceber que a cápsula do Blue Yeti ela é bem protegida aqui ela ocupa praticamente essa parte mais central aqui do microfone onde está escrito a palavra Blue já no HyperX você vai ter a cápsula mais acima e é coberta aqui por essa grelha que faz com que o microfone também tenha uma boa captação ambos os microfones têm um suporte um stand no caso aí do Blue Snowball, é esse cinza com pés meio metalizados. E aí do nosso HyperX você tem a base, o suporte em plástico, que é um suporte diferente que pode, você pode fazer com que o microfone vire para os lados ou então é, se incline para frente ou para trás. Ainda olhando pela parte da frente, tanto o Blue Snowball quanto o HyperX tem um LED indicativo dizendo que o microfone está ligado e também serve para indicar quando você está clipando o seu áudio. E no caso aqui do HyperX, quando você colocar ele em mudo, ele vai ficar piscando. Por falar em mudo, o HyperX tem um botão especial na parte de cima dele, que é o um botão touch, onde você toca e faz com que o microfone fique mudo, mutado. Então essa é uma diferença que existe entre... Os dois. De resto, na parte da frente, ambos os microfones não possuem nenhum tipo de botão de controle de volume ou botão de liga e desliga. Olhando na parte de trás dos microfones, você vai ver que o Blue Snowball Wise possui uma conexão do tipo mini USB, enquanto o HyperX possui já a conexão mais moderna USB-C. Olhando na parte de baixo, vamos ver que ambos os microfones possuem a rosca de 5 oitavos para você conectá-los em pedestais de microfone ou tripés tradicionais de microfones que possuem essa rosca de 5 oitavos. Porém, o HyperX tem uma vantagem que ele já tem uma rosca adaptável que serve tanto para 5 oitavos quanto para 3 oitavos. No fundo da rosca aqui do HyperX existe a conexão de 3 oitavos. E de uma maneira geral, nenhum dos dois microfones Possui aí uma saída para monitoramento de áudio, uma saída para fone de ouvido ou headset e tampouco entrada e controles de volume para você fazer o controle de ganho direto no microfone. Beleza então, tá gostando aí do comparativo entre o Blue Snowball Ice e o HyperX SoloCast? Se está gostando, já deixa o seu like e aproveita, se inscreve no canal. A pergunta que eu vou deixar para vocês aqui no meio desse vídeo é, qual desses dois microfones vocês estão gostando mais até agora? Deixa aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Vamos então agora passar para o tão esperado teste de áudio entre o Blue Snowball Ice e o nosso microfone, o HyperX SoloCast. Vamos lá os testes de áudio então, vamos lá. Muito bem, estamos iniciando os nossos testes comparativos entre o Blue Snowball Ice e o HyperX SoloCast. No momento eu estou aqui com o meu Blue Snowball Ice, estou utilizando o programa Audacity, que é um programa gratuito, que eu vou deixar o link na descrição para você baixar. Lá nas minhas configurações do Windows, eu estou com 70% de ganho. E o áudio que vocês vão receber aí vai ser o áudio puro, ou seja, eu não vou tratar esse áudio em, de forma alguma. Eu estou utilizando aqui um pop filter, que como eu já falei no review desse microfone, esse pop filter seria o único pop filter é, compatível com o formato desse microfone e funciona bem esse pop filter com o Blue Snowball Ice. Ele é um microfone de captação do tipo, do padrão cardioide, ou seja, ele pega mais o que vem na frente e um pouco em 45 graus aqui da cápsula, né? aqui da frente do microfone aqui por trás ele não pega e por, pelo lado também ele não pega muito então, ele é um microfone para você que vai fazer um canto, você que vai fazer narrações, vai fazer um streaming onde você vai falar bem perto do microfone e aí sim ele vai conseguir extrair o máximo da sua voz nesse sentido, então é importante lembrar esse padrão de captação que é um padrão basicamente comum dos microfones USB, normalmente eles são condensadores do padrão de captação cardioide, que é o caso aqui do Blue Snowball Ice. Eu estou falando aqui com ele a uma distância aproximada aí de 15 centímetros, como vocês podem ver nesta régua que eu estou colocando aqui do lado, para vocês terem noção aí de um padrão né, de distância de captação. Porém, se eu me afastar dele, à medida que eu vou me afastando, você vai perdendo a captação e ele vai buscando o som ambiente. Então, isso é uma regra em microfones, se você quer uma captação adequada, você tem que ficar próximo do microfone. Um outro teste que eu vou fazer aqui, o pessoal tem me pedido, é o teste de teclado, né? E já de antemão estou mostrando para vocês que esse microfone está no braço articulado exatamente para não pegar muito os sons e as vibrações do teclado. Mas eu estou aqui com o meu teclado, é esse teclado que está aqui, é um teclado do tipo mecânico, ou seja, ele faz bastante barulho, né? Um teclado da Corsair. E vamos ver aqui o quanto que o microfone Blue Snowball pega da do barulho ou da vibração do teclado. Vamos lá. Pronto, deu para vocês terem noção aí de quanto ele capta do teclado. Mas é importante sempre colocá-lo nessa posição, inclusive você nem deve utilizar o tripézinho que vem com ele, porque exatamente ele precisa estar bem próximo da voz. Vamos então agora passar para o HyperX SoloCast e vamos ver como ele se comporta em comparação ao Blue Snowball Ice. Vamos lá! Bem, agora passamos para os áudios aqui com o microfone HyperX SoloCast. Ele aqui, diferente do Snowball, eu tenho que colocar um ganho nele de 50% lá no Windows, ou seja, ele precisa de menos ganho para reproduzir basicamente... Ou para modular basicamente o mesmo padrão que o Blue Snowball Ice. Ou seja, em torno ali, de menos 12 a menos 6 dB, utilizando o programa Audeste. Mais uma vez eu estou utilizando o Pop Filter, esse Pop Filter aqui, que é o mesmo padrão que eu utilizei com o Blue Snowball Ice. Esse Pop Filter, é sempre bom lembrar, ele serve aí para evitar o efeito plosivo, né? Que é quando a gente fala palavras com Ps, com Bs, como plock, como bloco enfim, palavras com P's e b que podem dar aquele efeito plosivo no microfone. Fica ruim, fica desagradável de se ouvir. E novamente, ele está no braço articulado, numa distância aproximadamente aí de 15 centímetros da minha voz. E você pode perceber que tanto o Snowball Ice quanto esse microfone precisam estar próximo aqui da voz. Ele também é um microfone condensador de captação cardióide, ou seja, ele vai pegar mais o que tem na frente do microfone um pouco aqui dos lados em 45 graus e vai se assemelhar então ao Blue Snowball Ice nesse sentido do padrão de captação porém, ele tem uma cápsula que tem uma sensibilidade maior e com isso eu preciso de menos ganho para fazer a captação utilizando o programa de gravação correspondente. Aproveitando para falar de preços, os preços desses microfones, eu estou deixando aqui na descrição links para você conferir os preços atualizados desses microfones, mas basicamente são microfones que estão situados na mesma faixa de preço, entre R$ 400 e R$ 500. Reais. Você pode achar que é caro, mas para um microfone do tipo USB, com essa qualidade e com a praticidade de, de ser tudo em um, ou seja, você não precisa de interface de áudio, você não precisa de uma mesa de som, basta você plugar no seu computador e já sair falando, esse valor de R$ 400 a R$ 500 reais é um valor consideravelmente bom para esses microfones aqui. Da mesma forma que eu fiz lá com o Blue Snowball, eu vou pegar aqui o meu teclado e vou fazer o teste de teclado. Vamos lá! Como ele é um microfone que capta mais, vocês vão perceber que o ruído do teclado é maior. A questão da distância é o mesmo princípio. Se eu me afastar, vai tendendo a pegar mais o som ambiente e menos do microfone. Então, se eu ficar mais próximo, aí eu consigo mais captação no microfone. Por outro lado, esse microfone, por ter uma captação mais ampla, vai pegar um pouco mais da ambiência. Embora, nos testes que eu fiz anteriormente, no review dele, inclusive, eu gostei bastante do isolamento que ele faz. Vou ficar um pouco em silêncio. Eu estou aqui no meu ambiente, eu, tenho, eu estou próximo do meu computador, que tem uma ventoinha. Tem uma iluminação minha aqui, que é uma iluminação de LED, que tem também um ventilador pequeno, que fica ligado. Eu vou ficar, então, um pouco em silêncio. Estou próximo de avenida, estou próximo aí de vizinhança que tem cachorro. Vamos ver então como é que ele se comporta no silêncio. Vamos lá. Perfeito, então deu para vocês verem. Se vocês estiverem na dúvida, basta voltar o vídeo e colocar fones e aumentar um pouco o volume aí do seu headset para que você possa ouvir então, os sons de ambiência que esse microfone capta. E, mais uma vez, esse microfone é ideal para você que quer fazer podcast, para você que quer fazer canto, streaming de game, para você que quer fazer videoconferência no Skype, no Zoom. Ele é compatível com o PS4, ele é compatível com o PC, com o Mac, com Discord, com o Split, enfim, com OBS. Esse microfone da HyperX, ele é bem amplo nesse aspecto. O Blue Snowball, por ser plug and play, também Acaba funcionando na maioria dos dispositivos e com a maioria dos aplicativos, perfeito? Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, eu vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é melhores microfones para gravar vídeos e áudio. E a segunda playlist é melhores microfones de lapelas. São duas playlists completas com vários vídeos